Ei galera, tá começando mais um E-Drops e hoje o tema é meio pesado, a gente vai falar sobre suicídio. As estatísticas não refletem a realidade. Como saber se um carro que caiu numa ribanceira foi acidente ou foi jogado? E como definir estatisticamente quantas pessoas pensaram, planejaram ou tentaram tirar a própria vida? Esse tema parece não ganhar a importância que ele merece ter e hoje a gente vai parar um pouquinho para pensar nisso. Você já achou que a sua vida estava difícil demais? Já discordou de Deus e achou que o fardo estava mais pesado do que você dava conta de suportar? E o que falar das pessoas que chegaram ao extremo e realmente desistiram? São diversas as causas que levam as pessoas a abrirem mão da própria vida. E a gente não está aqui para julgar nenhuma delas. Vamos só conversar um pouquinho sobre esse assunto. Se uma pessoa, só uma, desistir de desistir, já terá valido a pena. Sabemos que quem comete suicídio acaba com o que tem de mais precioso, a sua própria vida. E é em vida que acontecem as melhores coisas, as maiores alegrias, as dificuldades que nos farão crescer. Isso tudo acontece aqui. E se a pessoa não é espírita? E se ela achar que, cometendo suicídio, ela de fato vai acabar com todo o sofrimento? Que pena quando chega do lado de lá e descobre que não é bem assim. E se é espírita? O que justifica chegar a tal limite? Ah, eu sei que vai ter outra vida depois, e depois, e depois, então pra que eu tenho que resgatar tudo nessa? Eu não posso deixar pra próxima? Não, não pode. Absolutamente tudo pelo que passamos aqui tem o seu motivo de ser. Toda dor, por mais difícil que pareça, vai passar. E vamos conseguir enxergar o porquê dela ter existido. A gente aprende muito mais nas adversidades. Tá, a gente está falando do suicídio, de caso pensado, que a pessoa planeja e executa. Mas e aquele suicídio que acontece num ato de desespero, num impulso? Ele pode ser atenuado pela loucura do momento, mas a pessoa vai responder por isso. E se foi para salvar alguém? Aí não é suicídio, é sacrifício. E Deus não gosta de sacrifício inútil. Então tem que prestar bastante atenção se não rola um pouco de orgulho aí. Só tem mérito se for sem interesse. E tem que refletir se a vida não teria muito mais utilidade que a morte. Há tanto que se fazer por aqui? E aquelas pessoas que tiram a própria vida para salvar a honra da família? Deus leva em conta a intenção, mas... Sério mesmo? Salvar a honra? Se a gente trabalhasse para acabar com os abusos e preconceitos da sociedade, será que esse negócio de salvar a honra seria mesmo um problema? Enfim, para muitas pessoas existem vários motivos para se acabar com a própria vida mas existem muito mais motivos para não desistirmos dela. Ao encararmos uma morte natural, programada por Deus, o nosso velho espírito ele vai se desligando aos poucos do nosso corpo. Se a morte é por suicídio, se ela acontece antes do previsto, esse desligamento ele fica comprometido. Leva-se um tempo bem maior para esse desligamento. Imagina a perturbação encarar encara o umbral e o arrependimento. Se a dor é difícil por aqui, que temos amigos e família para nos ajudar, Imagina do lado de lá, sozinho. Essa dor tende a aumentar. A maneira mais segura de se chegar a uma vida plena de felicidade é trabalhar por ela. Vamos aceitar que estamos num mundo de provas e expiações e aceitar esses obstáculos que, que aparecem na nossa vida. Deus nos dá a chance de fazermos uma programação reencarnatória. Não é sacanagem reencarnatória. Até o último instante, muita coisa pode acontecer e muito do seu sentimento pode mudar. Então vamos ser gratos a esse maior presente que nós ganhamos de Deus. Se temos algum parente ou amigo em depressão, desgostoso com a vida, vamos ajudar. Depressão é doença, tem tratamento. Desgosto tem saída, olhe para as coisas boas e confie. A maior certeza é que Deus nunca nos dá um fardo mais pesado do que a gente dá conta de carregar. Você é muito mais forte do que você imagina. Esse foi mais um Yeah Drops. Curta, compartilhe, comente, dê sua crítica, dê sua sugestão. A gente está aqui esperando pela participação de vocês. Nos vemos no próximo Drops. Yeah! Yeah! É, curta, compartilhe, assista, divulgue especialmente, está. Precisamos divulgar esse trabalho maravilhoso de jovem para jovem.